boa noite boa noite pessoal então gostaria de apresentar para vocês aqui os nossos aparelhos o nokia 6500 né um aparelho estiloso um aparelho muito elegante né que fez muito sucesso na época né enfim faz muito sucesso até hoje né então é apresentando para vocês aqui os aparelhos são aparelhos todos originais íntegros aparelhos que nunca foram abertos não foram feitos manutenção e não são aparelhos remanufaturados, tipo aqueles aparelhos do AliExpress, né? São aparelhos que foram guardados, né? Por anos e estão todos 100%. Você vê a integridade do aparelho, bateria original, né? E segue com um carregador novo, original. E um fone de ouvido novo, original. Certo? então tá aqui os nossos aparelhos esse tem película né alguns vem alguns não vem né logicamente né que são aparelhos seminovos podem ter pequenos detalhes né isso aí não tem como não ter né e os envios são feitos aleatórios né eu não tenho como fazer anúncios né é... A pessoa escolheu o aparelho então eu tenho três níveis de aparelho né? eu tenho três estados de aparelho então eu tenho os aparelhos novos lacrados sem uso lembrando que são reembalados tá eles não, não vieram com as embalagens é, em originais dele né Vieram em outras embalagens né e tem o um aparelho neste estado E tenho o aparelho esse é chamado usado 1 e tenho o aparelho usado 2, que eu vou estar postando o vídeo também, tá? Então fica aí, pessoal, é, demonstração aí do da qualidade dos aparelhos, né?